Em Survival VD Alemanhas, um novo poder foi introduzido à franquia, o Elixir. Com ele, você poderia simplesmente cancelar sua eliminação, estando imune no Revolt. Qualquer participante poderia comprar, contanto que desse o maior lance naquela rodada. Stephanie Trombini saiu da tribo Esses e foi enviada para Ossis, deixando-a em minoria. A vantagem de Steph era ter o maior saldo entre os participantes do jogo, o que faria facilmente com que o Elixir seria seu. Entretanto, pensando em rodadas futuras, Steph não usou todo o seu dinheiro no lance, fazendo com que Hag, companheiro de tribo mais rival de aliança, comprasse o Elixir em seu lugar, simplesmente para evitar que os planos de eliminar Steph fossem atrapalhados. Essa decisão errada foi tomada há quase cinco anos atrás. Você vai conseguir quebrá-la?